Essas, essas tecnologias convivem, né? e esses sistemas não, eles não, não é porque um começa que o outro some. É outra coisa que eu faço questão de ressaltar para os alunos é isso. A gente trata aqui, às vezes, do, do rádio, vai falar do rádio a partir dos anos 20, da TV a partir dos anos 50. Não quer dizer que quando a TV começou, o rádio acabou. Pelo contrário, o rádio estava até na, na sua fase áurea, né? a Rádio Nacional e a rivalidade de Emeline e Marlene, tudo isso em paralelo com o, o início da TV Tupi do Chateaubriand. Daí eu acho, é, é, é, acho que é legal a gente ter essa noção de que as coisas não, não se sucedem linearmente, né? elas vão se acumulando, e tem, tem cada, cada meio de comunicação tem lá o seu, cada sistema tem lá a sua curva de início, auge e decadência. <música>